Fala você ligado no Rio Mafra Mix. Seja muito bem-vindo, hoje eu recebo o Luciano Bendlin, ele é que é reitor e presidente da Fundação Universidade do Contestado de Mafra, que vem aqui trazer algumas novidades a respeito da ONC, alguns novos investimentos e também falar um pouquinho um para a gente do vestibular, das inscrições para o vestibular que estão aí, estão chegando, né? e de uma forma digital, de uma forma inovadora. Seja muito bem-vindo, reitor. Prazer recebê-lo aqui, receber nossos estúdios. Para a gente falar um pouquinho, desse, inicialmente, desse vestibular. Quais são as novidades desse vestibular? Bom, primeiro quero agradecer o espaço, a visita que vocês nos permitiram fazer. Obrigado, Robson. Quero agradecer também toda a equipe do Framix E dizer que é uma grande satisfação que a gente está aqui hoje falando sobre as novidades e sobre o vestibular 2023 da nossa Universidade Contestado. Esse vestibular, hoje, ele... Até a gente conversava antes de entrar, de entrar no ar. Não existe mais aquele domingo que todo mundo passava o dia na, na, na UNC, todo mundo ia cedo, fazia aquela prova, aquela adrenalina de esperar o resultado. Hoje é online? É online. Antes da pandemia, nós já, já vimos, é, percebendo que a nova juventude vinha sinalizando que fazer o vestibular, e presencial, é, tinha todo um desgaste físico, emocional. Em 2000, antes da pandemia, 2018, nós já começamos a fazer o nosso vestibular digital, aprimoramos em 2019, e o vestibular digital hoje da Universidade do Estado funciona assim. Hoje qualquer um que queira fazer vestibular, ele entra, faz a inscrição e ele faz a prova online. Então ele tem as provas normais, português e matemática, ele faz a redação dele e ele recebe o seu resultado, no máximo em cinco dias, se ele foi aprovado ou não. Mas ele já é digital desde 2018 e 2019, então isso facilita muito a vida Tira o estresse, então ele está mais conectado com o que a juventude espera. Não tem dia, não tem hora. Posso fazer agora. Exatamente. Não tem dia, não tem hora. Pode entrar a qualquer momento, pode fazer a prova a qualquer momento. A única coisa que a gente dá é cinco dias para poder o retorno da redação que é feita. Então, ele está ele totalmente automatizado. Nós estamos aprimorando ele nos últimos tempos, né? Mas é um vestibular hoje que facilita bastante a vida. Você pode fazer de casa, pode fazer do seu serviço. Você pode fazer a hora que você quiser, o momento que você quiser e as questões elas são diferentes, cada usuário... Exatamente, nós trabalhamos hoje com um banco de questões é, randômicas, são mais de 3 mil questões, então cada aluno que entra lá para acessar vai mudando as questões também. A única coisa é que a redação continua sendo a mesma, que é um tema normal, que é específico, que a gente analisa o conteúdo que é descrito. Tá certo, essas inscrições, elas já estão abertas? As inscrições já estão abertas, no dia 1 de setembro nós abrimos as inscrições, elas vão até 15 de dezembro. E a, a, também temos uma outra possibilidade na no nossa entrada, que é a entrada por mérito. Então, hoje, quando você faz a, entra lá para fazer a inscrição do vestibular, você tem duas possibilidades. Você pode fazer a prova do vestibular, como nós comentamos agora há pouco, ou você pode escolher por mérito. Por mérito é um sistema mais simples, é aquele futuro acadêmico que não quer passar por prova, mas que ele tem o histórico do ensino médio, que possibilita ranqueá-lo e colocá-lo lá dentro. Então, tanto para o vestibular, tanto pelo mérito... Então, o prazo vai até 15 de dezembro. Né? O início das aulas a gente já tem, que vai ser lá em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, nós estamos iniciando lá. Então, a gente já tem tudo isso planejado também. Para o um aluno que se inscreveu por mérito e, de repente, não conseguiu entrar por mérito, ele pode tentar fazer a prova? Pode tentar fazer a prova, assim como pode ser, acontecer o contrário também. De repente, ele entrou lá, fez a prova por um motivo qualquer, ele não conseguiu ser aprovado, ele pode tentar também pelo mérito na, na vaga remanescente. Então, qualquer uma das duas alternativas, hoje, ele pode acessar a, as vagas que tem no ensino superior da UNEC. Essas vagas, é... quantas vagas estão disponíveis? É, nesse ano, nós, esse ano tem sido inédito, né? Nós, embora a gente tenha seis campos, seis cidades diferentes, a gente veio muito na, na região, atendendo as demandas da região de Mafra, Rio Negro e, e outros municípios, né? Nós estamos lançando mais de 30 cursos, então hoje é o UNEC para o vestibular para entrar em 2023 é inédito nós estamos com 30 cursos nas mais variadas áreas e são mais de 1.300 vagas hoje disponíveis a gente falava de novidades novos cursos quais são esses novos cursos é esse ano nós a Mafra tem uma vocação muito forte para a área de saúde então nós já vimos sinalizando isso e nos últimos anos com o curso de medicina, nós já tínhamos lá todo o um know-how expertise em fisioterapia, em farmácia e psicologia, e esse ano nós temos hoje a fonoaudiologia, que está vindo, nós temos a terapia ocupacional, temos gerontologia, temos também a estética, temos podologia, temos as terapia, a terapia integrativa e cenário de saúde. Temos ainda o curso de eventos, tecnólogo de eventos, que a gente está tá trazendo também, né, e temos também uma novidade que é o curso de mecatrônica, né, é, a gente sinalizou para nós também que hoje tem uma grande demanda para mecatrônica a nível de tecnólogo, né. E fora esses cursos que a gente está tendo novidade, a gente está trazendo também, reativando alguns cursos que teve uma procura muito grande no passado e que hoje a gente conseguiu é, alinhar ele no mercado, que é o curso de agronomia, a gente volta a ofertar ele também, Volta a ofertar arquitetura, urbanismo e design. Design a gente refez o curso inteiro e cada semestre ele tem um design diferente. Então ele tem design de modas, design de interiores e design digital. Além disso, dessas formas que a gente falou, é, desses, desses benefícios, né, a gente tem a Bolsa Pesquisa. O que é essa Bolsa Pesquisa? É, a gente dentro de um conceito que a gente está tentando do, cada vez mais fortalecer a Universidade Contestada, Ensino, Pesquisa e Extensão, para as turmas que entram agora em 2023, ah, na primeira fase já, alguns cursos foram elencados para que pudessem ter a Bolsa Pesquisa. A Bolsa Pesquisa possibilita o aluno, já na primeira fase, ganhar uma Bolsa, que é Recurso Institucional da Universidade, para ele começar a pesquisar um tema relevante com a comunidade, relevante com o curso dele. Vou dar um exemplo é, na questão de direito, né? Direito, hoje nós temos uma bolsa de pesquisa, então o aluno que for fazer o seu vestibular e for aprovado, ele começa hoje o curso de Direito com uma mensalidade de R$ 999. Reais. A diferença para o valor que é de quase R$ 1.500 reais é uma bolsa pesquisa, onde ele vai desenvolver um trabalho de pesquisa, vai contribuir para a região, vai começar a formar ele como pesquisador, além de conseguir também uma mensalidade mais acessível. Isso acontece também com psicologia, também R$ reais. E ele desenvolve uma pesquisa. Temos outros cursos, outras bolsas, mas esses dois, assim, é mais para exemplificar mesmo. Recentemente foi inaugurado um laboratório de anatomia, num investimento de 13 milhões. É, na verdade é assim: uh, no nosso orçamento para 2022, nós destinamos 3 milhões de reais é, para investimentos na universidade. Então, esses 3 milhões foram contemplados, e dentro deles tem vários laboratórios. A gente inaugurou agora, fazem duas semanas, o laboratório de anatomia. É o laboratório de anatomia assim da região ele é um dos mais modernos é lá onde todo mundo se sente seduzido pelo ambiente pela questão nós temos lá que é, temos as aulas de anatomia onde tem a, o contato com os cadáveres onde se estuda anatomia baseada nos cadáveres reais que nós temos lá então na região é um dos únicos laboratórios, então a gente inaugurou ele faz umas duas semanas, ele atende toda a parte, tanto do curso de educação física, e é importante destacar, esse laboratório de anatomia também é usado para o nosso ensino à distância. Então esses cursos que a gente vem falando é do presencial, mas toda a estrutura de laboratório também está disponível para os nossos alunos EAD. Então nós inauguramos esse laboratório de anatomia, é um laboratório de referência que tem, ele serve todas as áreas de saúde e mais educação física, nas próximas semanas, agora, a gente está inaugurando a clínica veterinária de pequenos animais. Então, nós também temos um curso de veterinária que é inédito na região. É um dos poucos cursos que ele é noturno. E quando a gente lançou o curso de veterinário noturno na universidade, foi justamente para a seguinte situação. Aquele aluno que trabalha de dia, antes precisava ou passar numa federal ou ele não fazia medicina veterinária. Porque ele trabalhava de dia e o curso era de dia. Então, é um universidade contestado fez uma matriz, o curso de veterinária é noturno, e aí possibilita então que esse aluno trabalhe de dia e estude à noite. Isso acontece também com o curso de odontologia. Então hoje nós temos um dos poucos cursos que é o odontologia noturno, o preço dele também é acessível, é R$ 2.400, é um preço muito acessível e possibilita que aquele aluno que estuda à noite trabalhe de dia. Então esses laboratórios são voltados para isso, nós temos a clínica veterinária que deve estar acontecendo nessa semana ou na próxima, temos o Ambulatório de Saúde, que está sendo também, vai ser inaugurado. Esse Ambulatório de Saúde possibilita que o curso de medicina, junto com os outros cursos da saúde, ofereça um serviço de consultas à população. E temos ainda previsto para esse ano, com mais alguns meses, a questão da clínica odontológica. Então, tudo isso está previsto dentro dos 3 milhões de reais. Esse ambulatório de saúde, especificamente, e essa clínica odontológica, como que, func como que vai funcionar? Ah, o ambulatório de saúde, ah, nós elencamos nesse primeiro momento duas especialidades, nós vamos ter genotologia, geriatria e ginecologia, onde um médico junto com os nossos ah, alunos, internatos de medicina, prestarão consultas à população. Claro que a gente vai ter todo um fluxo, vai ter toda uma forma de agendar a consulta, de fazer, mas a gente vai estar colocando isso à disposição. Também já temos mapeado a questão de, de saúde mental e pediatria para que entre no ano que vem. Mas esse é, esse é um serviço que vai estar à disposição, então vai ter todo um, um, um formato para fazer agendamento de consulta e o objetivo maior é, é justamente fazer com que o nosso aluno de medicina e o nosso aluno de saúde possa estar fazendo na prática os atendimentos e melhorando assim o conhecimento dele. A clínica de odontologia, nós temos a primeira turma, nós vamos daqui provavelmente a metade do curso estar colocando à disposição da população também para atendimento. Hoje a nossa clínica de psicologia, a clínica de fisioterapia, atende a população de forma gratuita, assim como os NPJs. Então, muito provavelmente quando a gente chegar na metade do curso de odontologia, essa clínica também vai estar colocando esse serviço à disposição. Que legal. Para quem não conhece, para quem quer conhecer um pouquinho mais da ONC, pode ir lá, pode conhecer... É, pessoalmente, pode buscar no site, como que... É, quem está quem, é, é, nos, nos vendo, nos ouvindo, é importante destacar que a Universidade está de portas abertas, né, é, nós fomos fazer 52 anos agora em dezembro, então são 52 anos de contribuição à, à MAFRA, à região, a Universidade está de portas abertas, nós temos mais de 35 laboratórios nas mais diversas áreas, desde o laboratório de anatomia, laboratório de, de química, laboratório de biologia, laboratório de física, laboratório de fluidos, então são muitos laboratórios, é uma estrutura gigantesca, somos a única instituição que possui ginásio próprio, com academia, para os cursos de educação física presencial e AD, né? então quem tiver, quem tiver curiosidade, é, nós convidamos você a visitar a nossa instituição, ou você pode também acessar o, o site www.unc.br, lá no bannerzinho você consegue fazer a sua inscrição para o vestibular, consegue fazer a sua prova. É importante que quem for fazer pensando na bolsa, pesquisa, tem que fazer esse ano ainda, então ela vai até dezembro, então é importante que, que seja feita até esse ano. Né? E também, a, nós temos também o Museu Terra e Vida, que está aberto também à visitação, e será um imenso prazer a gente receber todos na Universidade do Contestado. Reitor, é um prazer recebê-lo aqui também, né? Assim como já fomos lá muitas vezes visitar, visitar o museu, visitar as instalações do INSC, o Rio Marfabic ser Sempre é de portas abertas para a instituição, para os alunos, para quem quiser vir até aqui nos conhecer também e trazer essas informações pontuais para os nossos acadêmicos, né, para os nossos alunos. Prazer recebê-lo. Esteja sempre convidado. Quero agradecer mais uma vez o Mix, mais uma vez a você, Robson, mais uma vez ao Douglas, né, a toda a equipe do Mix pela parceria de sempre, pela cobertura de sempre. E, e é importante destacar, assim, que nós somos uma universidade é, privada, vive de mensalidade, mas o nosso compromisso com a região é muito grande, né? Nós já formamos mais de 35 mil pessoas né, nesses 52 anos, né? E a gente tem uma pesquisa recentemente agora, feita no início desse ano, por um mestrado, inclusive mestrado também nós estamos abertos, nós temos hoje quatro mestrados, e esses quatro mestrados estão abertos com o processo também de inscrição, eles vão até dezembro, temos um doutorado em Canoinhas também, ele também está aberto, mas a pesquisa do mestrado nos mostrou que quem passou pela ONC, 85% teve sua vida alterada positivamente, tanto em carreira, tanto em questão de, de reconhecimento profissional, tanto em conhecimento, então a gente tem certeza que, que a ONC tem feito a diferença na vida das pessoas, vai continuar fazendo, e a gente agradece mais uma vez esse espaço. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, e a gente retorna em qualquer momento com outras informações.